Eu me chamo Gilberto e sou colaborador do Observatório de Favelas do Rio de Janeiro e de um makerspace chamado o Lab. Eu trabalho na Maré desde 2012 com projetos que envolvem tecnologias e cultura e juventude e são projetos que discutem muito é, metodologias que sejam livres, abertas. É, de baixo para cima, que sejam é, compartilháveis e compartilhadas entre as pessoas. Porque acredito, eu acredito que é, só assim a gente consegue disseminar possibilidades, transformações. Então, desde sempre trabalho nessa perspectiva. Em 2015, esse ano, a gente fez lá na Maré uma residência artística, tecnológica, chamada Gambiarra Favela Tech onde 12 jovens passaram 10 dias trabalhando modelos de apropriação tecnológica a partir de lixo eletrônico e a partir de problemas sociais reais pelos quais os jovens passavam no seu dia a dia. É, a partir dessa experiência a gente começou a pensar como tecnologia podia ser não só uma ferramenta, mas um modelo de transformação social. E aí começamos uma série de oficinas e debates sobre esse assunto. Uma delas foi redes livres, quando eu conheci dois coletivos específicos, chamados, um chamado Gifnet, de Barcelona, e outro Alternamund, da Argentina. E a partir do contato com esses coletivos, eu comecei a entender um pouco o que era rede MESH, com protocolo MESH, e o que eram redes livres, a partir do conceito de espectro livre. Para mim isso parecia muito complexo, mas ao mesmo tempo parecia uma muito próximo da realidade das pessoas com quem eu trabalho todos os dias, e esses jovens que pensam metodologias abertas. Porque... Pensar em redes livres é pensar em formatos autônomos de comunicação, em formatos autônomos de representação. E aí eu comecei a discutir isso um pouco com os meus companheiros. Será que existe a possibilidade da gente começar a pensar em redes que sejam livres para a gente se desvencilhar um pouco dos modelos de representação tradicionais? Como a TV, os jornais. Aqui no Brasil, a maioria das mídias, expõe os sujeitos periféricos como violentos e com baixa qualidade. É preciso desmistificar esse conceito gerado pelas grandes mídias. E para mim, a única alternativa é fazendo comunicação por nós mesmos. Hoje, na Maré, existe uma rede única de internet que é levada por uma única empresa, que se chama Oi, que é um monopólio de comunicação, caro, lento e de muito baixa qualidade, então a gente começou a pensar, existe uma possibilidade de ter uma rede boa, livre, aberta, mais barata, para que a gente consiga fazer a nossa própria comunicação? Então a gente começou a pensar um modelo de redes livres, hoje o que a gente está fazendo é tentar fazer com que a rede que a gente instalou lá funcione. A gente conseguiu instalar uma antena é, feita é, de modo aberto, então, um Open Hardware, que quem levou foi esses colaboradores do GIFnet, Altrenamund. A gente instalou essa antena e instalou uma rede livre. Agora, a gente precisa, e estamos nessa fase de desenvolvimento do processo, que é de entender o que é possível ser feito com essa rede. E aí nós estamos conectando pessoas na Favela da Maré que queiram se juntar a esse debate, lá nesse espaço onde a gente construiu essa rede. O espaço se chama Bela Lab e fica num galpão no, na Favela da Maré, chamado Bela Maré, que é um galpão que trabalha com arte contemporânea e é, manifestações estéticas da favela. Então hoje o que a gente está fazendo é tentando entender como usar uma rede livre. Entende? E aí, a gente somos três, quatro pessoas. A ideia é que a gente consiga chamar mais gente e fazer com que mais gente conheça essa tecnologia e se aproprie dela para transformar de alguma forma as suas vidas ou, ou talvez empreender algum projeto mais ousado lá no Brasil. Como engajar as pessoas? Eu me engajo a partir das minhas referências, a partir das, dos debates e dos encontros que eu tenho. Assim é, eu acho que é assim com todo mundo. Então, quanto mais a gente insistir em criar espaços de debate e oficinas práticas para dizer para as pessoas que estão ali perto de mim, perto da gente nesse laboratório, que isso pode ser legal que isso pode ser interessante, talvez mais gente se junte. Mas isso depende do engajamento das pessoas. Então, eu acho que não existe resposta. Eu não sei qual é a resposta para engajar pessoas mas eu acho que é conectando elas, insistindo em criando movimentos, encontros, debates. Hoje a gente está trabalhando com... Hoje eu tô, estou tô focado muito mais nas pessoas que estão que ali, morando ali, e que estão engajadas em alguma questão que tenha a ver com comunicação e com tecnologia, do jeito mais abrangente possível porque os técnicos das redes são os amigos, as pessoas mais fáceis com quem eu tenho conectado e são as pessoas com maior é, com maior facilidade financeira mesmo assim. Então é, é, é mais fácil que eu chame algum técnico amigo para colaborar com a gente lá no laboratório e talvez trabalhar um dia ou dois com pouco dinheiro para conseguir é, dar uma oficina ou construir alguma coisa lá com a gente, como foi feito com o pessoal do Guifinet ou do Dr Ramud. Então, é, hoje o foco maior para mim são nas pessoas que vivem ali na, na Maré e em qualquer outra favela do Rio de Janeiro, porque são espaços muito diferentes, mas ao mesmo tempo com muitas particularidades, muitas similaridades. Então, eu acho que hoje o foco é chegar nessas pessoas, em comunicadores populares. Em pessoas que estão interessadas, entusiastas em tecnologias, qualquer que sejam elas.